Salve rapaziada, mais um Deote do Mundo começando pra vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho... Ixi, nem sei o que a gente vai falar... <risos> Olá rapaziada, mais um Deote do Mundo começando pra vocês, hoje eu vou falar sobre as 15 dicas pra você que tá pensando em dirigir na Austrália. A gente recebe muitas perguntas desse tipo aqui no canal, então eu resolvi fazer um vídeo pontuando as principais dúvidas de vocês pra ajudar quem tá pensando em morar na terra dos cangurus e dirigir, seja trabalhando ou seja no seu carrinho pessoal. Então se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. E antes da gente começar, pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo antes de você continuar o vídeo. Nesse canal a gente tem mais de 150 vídeos falando da Austrália. Daqui a pouquinho vai começar a ter vídeos sobre o Canadá também, Nova Zelândia, Estados Unidos, Europa, sobre vários países. Então, esse é o canal de viagem pra você que tá pensando em se aventurar pelo mundo. Então, já começa se inscrevendo aqui no canal, já. Clica aqui no botãozinho aqui embaixo e já se inscreve no canal pra você poder receber as atualizações dos próximos vídeos, beleza? Então vamos começar esse vídeo agora com a primeira dica. De como dirigir na Austrália. A primeira dúvida que muita gente pergunta para gente é sobre a permissão internacional para dirigir, que é a PID. No site oficial do governo australiano diz que você pode dirigir na Austrália com a sua carteira, a sua CNH né, do Brasil, com a tradução sempre com você e a PID junto, né, caso você não tenha essa tradução. Então, andar sempre com o passaporte, a CNH e a tradução, ou a CNH junto com a PID, que ela já vai estar traduzida para o inglês também. Na maioria das vezes é muito mais importante que você já tenha a sua PID. Porque, para alugar carro ou alguma coisa desse tipo, eles sempre vão pedir já uma tradução. Então, já que você vai pagar para tradução, leve a PID, tira aqui no Brasil e você pode dirigir não só na Austrália, como em outros lugares do mundo também. Então, vale bastante a pena. A segunda dica para quem está tirando a carteira de motorista na Austrália é que lá, se você tem a carteira de motorista, vai tirar a carteira de motorista australiana manual, você pode dirigir carros manuais e também carros automáticos. Se você tirar sua carteira australiana só com a condição de automático, você só pode dirigir carros automáticos, o que na minha opinião é uma besteira muito grande você diferenciar esses dois, né? Mas a Austrália exige que se você for tirar manual você pode dirigir os dois, só automático, é só automático. Isso você vai decidir quando você for fazer a prova prática, tá? Então, se você for fazer a prova prática com um carro manual, bom pra você. Se você for fazer a prova prática com um carro automático, você vai tirar só pra carro automático, que foi o meu caso, na verdade. Eu só tenho carta pra carros automáticos na Austrália, o que é bem comum... Uh, e é muito mais fácil você encontrar carros automáticos do que carros manuais A terceira dica, para quem ainda não sabe, obviamente, a Austrália é mão inglesa Então a gente dirige com o volante no lado direito e nas ruas do lado esquerdo É um pouco confuso quando você começa a dirigir por lá, mas depois de um tempinho você acaba acostumando né? Com a rotatória ao contrário, com as entradas ao contrário, enfim, você acaba acostumando com isso Mas lembre-se sempre, né galera, que a mão da Austrália é a mão inglesa a quarta dica é sobre pedágios, né? aqui em São Paulo a gente tem o sem parar, né? que é aquele adesivinho que você coloca na, no vidro do carro e quando você vai passar pelas baias de pedágio, ele levanta, ou shoppings, ou em vários lugares você pode usar o sem parar. Na Austrália é um pouco diferente, então a gente também tem um sem parar, entre aspas, né? Aqui você também coloca no vidro do carro, porém lá não tem pedágios com cobrança em baias, né? que nem a gente tem por aqui, quando você vai passar, por exemplo, o Rodoanel aqui em São Paulo, que tem que pagar um monte de pedágio, é, lá não são por baias, não tem atendentes fazendo a cobrança ou as cancelas automáticas. vai é tudo automático. Isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque você não precisa ficar parando em baias, né? se você não tiver com dinheiro, você vai ter que ser cobrado automaticamente mesmo. Porém, se você não tiver essa, esse sem parar de lá e você passar por uma rua onde tem pedágio, você tem que ficar muito atento, porque você tem três dias para entrar no site do, do estado que você está, informar a placa do carro que você está dirigindo, dia e a hora que você passou, e pagar o pedágio online, então basicamente todo mundo tem esse sem parar de lá, que é justamente para não ter que se importar depois de ir no site e, e pagar o pedágio que você passou. Você pode colocar um crédito nesse sem parar de lá e toda vez que você passar na pedágio ele vai descontar. Quinta dica é que se você tiver algum problema na estrada também, o número de emergência não é 190, um não é 199 um para chamar o SAMU, é 000 e toda vez que você ligar para o 000 eles vão te perguntar, fire, police or ambulance, então você tem que sempre saber o que, que você quer. Então, se você tá ligando para a polícia, você vai falar polícia, e aí eles vão te direcionar para a polícia. Você vai falar ambulance, direto para ambulance, ou fire brigade, alguma coisa assim, eles vão te direcionar para os bombeiros. Então, 000, e lá você escolhe o tipo de serviço que você precisa. Uma dica importante também, é que eles têm serviço de tradução. Então, se você acabar ligando e não souber inglês, não falar inglês, você pode falar português, português, alguma coisa assim, e eles vão te direcionar para alguém que fale português ou de Portugal, ou do Brasil, ou alguém que aprendeu português, enfim, alguém vai falar português com você, quando você ligar. Então vale bastante a pena essa dica vocês anotarem também para não ter problemas por lá. A sexta dica é que o cinto de segurança é obrigatório para todos. Aqui no Brasil também, mas é que ninguém segue muito essa regra, né? Agora na Austrália se a polícia parar você sem o cinto de segurança no passageiro ou alguém no banco de trás você vai tomar uma multa, o passageiro vai tomar uma multa, então todo mundo vai tomar uma multa no carro e se você falar, ah, mas eu não tenho carteira de motorista, vai dar multa como? Eles vão pegar o seu passaporte, vão pegar o número dele, vão te dar uma multa e vai chegar na tua casa a multa mesmo que você for o passageiro. Já havia acontecendo, então tomem muito cuidado com isso, porque isso acontece. Os Eu sempre, eu sempre eu sinto de segurança na Austrália porque vocês vão tomar multa caso não usem. A última dica é que a Austrália, além de ter multa pra tudo, nos carros não é diferente, então cheque sempre a velocidade que você está dirigindo, principalmente os zonas residenciais é onde você vê uma plaquinha escrito School Zone. As School Zones são justamente as áreas escolares, então nessas áreas eles têm um tempo, por exemplo, das 7 da manhã às 9 da manhã, a, a via vira 40 km por hora, depois ela volta a 60 ou 50, então sempre tome muito cuidado com as, com as zonas residenciais e com as zonas escolares, que é onde mais dá multa dentro da cidade, tá? E obviamente os limites de velocidade, as multas são caras e eles pegam mesmo, então já vi gente tomar multa aí de 500 dólares porque ultrapassou a velocidade e não é bacana chegar uma multa dessa se você está no meio do seu intercâmbio tentando pagar suas continhas e chega uma multa desse tamanho. Então, tomem sempre cuidado com isso. A oitava dica é sobre parar os estacionamentos da cidade, né? Então, parar na rua. As placas, principalmente em Sydney e Brisbane, elas são bastante confusas. Então, você vai ter lá 2P, 3P, 5P. Esse P é o, é o tempo que você vai poder ficar parado naquela vaga. Então, se você entrar numa vaga e você ver que ela é um quarto de P, por exemplo, você vai pensar, bom, um quarto de uma hora, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, são 15 minutos. Então, você pode ficar parado naquele lugar somente por 15 minutos. Então, não pare, não estacione o carro se você não tiver 100% de certeza o que, que aquelas placas estão te dizendo. Porque de meia meia hora, ou de 20 20 minutos, vai passar alguém lá e eles vão checar se você está... De acordo com as regras daquele parking, né, daquele estacionamento. A nona dica é sobre celular, tá? Uh, obviamente que em nenhum lugar do mundo você pode mexer no celular enquanto você estiver dirigindo, mas na Austrália ainda é um pouco pior. Então, mesmo se ele estiver no suporte ali no vidro e a polícia pegar você brincando com o celular e mexendo ali no suporte, você também é passível de multa. Então, tome muito cuidado com o celular também. A décima dica são é sobre animais na pista. É até engraçado você falar isso, né? Mas na Austrália é bastante comum, principalmente em áreas rurais, você vê cangurus passando pela rua mesmo. Então, se você não é uma plaquinha de cangurus, para para tirar foto, é bonitinha e tal, mas presta atenção na via, porque pode ser que passe um canguru pulando. E o que é mais engraçado disso é que os cangurus, na verdade, eles acham que os carros são brinquedos, então eles vão atrás do carro mesmo e eles se jogam na frente do carro. E não é uma coisa legal você atropelar um bichinho desse, você vai se sentir mal pro resto da vida, além de você poder tomar uma multa também e acabar se ferrando mais ainda. Então tome muito cuidado com animais na pista, não só com gurus como outros animais também, tá? A dica número 11 pra você, meu querido amigo que gosta de andar de moto, tá? O capacete, ele é obviamente obrigatório, 100% obrigatório, lá é muito regularizado isso, não só pra motos, mas pra bicicletas também, para qualquer moto que você estiver usando, de 50 cilindradas até 1000 cilindradas, o capacete é obrigatório. E uma dica importante para quem está se registrando e comprando uma moto, quando você compra uma moto, eles, na nossa cabeça, intencionalmente, a gente já está com a intenção de carregar duas pessoas, mas lá na Austrália não. Então, se você registrar sua moto e você não especificar que você vai carregar você e mais um passageiro, Primeiro que você vai pagar menos, né, na registration dela e no imposto que você paga. Porém, se a polícia te parar e você tiver com passageiro atrás, você vai tomar multa. A décima segunda dica é sobre álcool. Aqui no Brasil agora a gente tem a tolerância zero ainda, né, mas lá na Austrália não tanto. Porém, é quase nula, na verdade, né. Então pra você que tem a carteira Open License, né, que é a carteira full que a gente fala lá, que não é a provisória, você tem 0.05, caralho de coceira... Você tem 0.05% de tolerância alcoólica para dirigir. Isso é mais ou menos uma cerveja. <risos> então, é quase zero. Eles toleram um pouquinho, mas é quase zero. E para quem está na Learners ainda, né? Quem não tem carteira no Brasil e está tirando a primeira carteira de habilitação na Austrália, a tolerância é 100% zero e poucos pontos também na carteira. Então, não arrisquem, tá? A décima terceira dica, para mim, na minha opinião, é uma das mais estúpidas que existe na Austrália. Que o farol, às vezes, abre tanto para o carro quanto para o pedestre. Então, o que acontece? Você está nessa via você vai virar para a esquerda e aí abre o farol para você e para os pedestres. O que, que você faz nesse momento? né? Lá na Austrália, a gente é tá obrigado a esperar todos os pedestres passarem e atravessarem, e depois você atravessa. O que, que acontece com isso? Às vezes está um trânsito imenso atrás de você e você tem que esperar o pedestre passar. Enquanto você está ali, pode ser que passe só você e o resto dos carros tem que esperar. E aí é uma questão de você ter um pouco de paciência e entender que a Austrália não é o Brasil, que você tem que seguir as regras de lá. Então, abrir o farol, você vai virar para a esquerda ou para a direita, veja se o farol de foto de pedestre também não abriu junto, porque você pode também tomar uma multa, ou atropelar alguém, ou ser xingado, enfim. Preste atenção quando o farol abrir, porque vai abrir para o pedestre também. A décima quarta dica é que a gasolina é self-service, então é aquele estilo Estados Unidos, né? Você chega no posto de gasolina, vai lá, pega o negócio da bomba, enche seu carro, Entra na 7-Eleven ou no, né, na, no, na conveniência e você mesmo paga a sua gasolina. Não tem frentistas na Austrália. Então se você chegar com o seu carro lá e ficar lá esperando alguém te atender, isso não vai acontecer. Ninguém vai te atender. E é capaz de alguém lá te xingar, tipo, oh, e aí, você vai abastecer? Você vai sair? A 15ª e última dica é uma coisa bastante importante que pra mim... Foi um, um choque quando eu voltei pro Brasil, né? Que eu acho um pouco retrógrado o sistema daqui. Depois que você vai a Austrália e vê que esse sistema é totalmente diferente, né? Que é justamente o documento do carro. Então, lá, você não tem um, um documento do carro. Você não precisa dar com o documento do carro. Nem existe isso. Quando você compra um carro e você coloca ele no seu nome, ele já fica num registro interno do departamento de trânsito que é ligado com a polícia. Então, se a polícia te parar, ele vai abrir um iPad. Sim, a polícia tem um iPad lá. Eles abrem o iPad e vêm... Que é, é o dono do carro? Se você é o mesmo dono, eles vão te pedir sua habilitação, né? Pra conferir que você é aquela pessoa mesmo. E o, o carro já vai estar tá registrado no seu nome. Então, isso é bem interessante. Que além de ser mais seguro, de você não estar tá falando do documento do carro e etc., já tem um sistema interno da polícia. Facilita muito, muito, muito as coisas. E alguns extras pra vocês: a carteira australiana só pode ter no máximo 12 pontos, tá? Então. A pontuação lá também não é mais baixa por causa disso, você pode tomar 3, 4 pontos por velocidade, por exemplo, mais alguns pontos por avançar o farol vermelho ou alguma coisa assim. Então é muito fácil você perder a sua carteira de motorista na Austrália, tá? Um outro ponto interessante é que quando você perde a sua carteira de motorista na Austrália, eles te dão duas opções, dependendo da infração, dependendo né? da gravidade da infração. Ou você fica um ano... Uh, numa good driver's behavior que eles falam, né? que é você não poder tomar nenhuma, nenhuma multa grave ou mais de dois pontos, aí a tolerância de álcool também é zero, então você não pode ter nenhuma dessas coisas por um ano, ou você perde a sua carteira total, não pode dirigir por três meses e eles limpam a sua carteira. Depois, se tiver bastante comentário aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, eu gravo um vídeo de como tirar a carteira australiana também, tá? Vocês vão ter uma mais ou menos desse jeito aqui, se a câmera focar, eu acho que ela não vai focar, mas ela é mais ou menos desse jeitinho aqui. Essa é a de Queensland, essa tirei em Brisbane, e ela é super bonitinha, é um cartãozinho com chip, então é, é diferente dos que a gente tem no Brasil, tá? Então é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, curte e compartilha e eu queria dar algumas informações para vocês, para quem não conhece, para quem não sabe quem eu sou. Eu sou o Thiago Deotti, dono da Twizy Travel São Paulo, uh, Austrália e Canadá. A gente tem uma agenda de intercâmbio, a gente ajudou mais de 100 brasileiros aí para a ir pra Austrália. Começamos a trabalhar com o Canadá recentemente também, fazemos Nova Zelândia, fazemos Estados Unidos. Estamos começando aí para Europa e também o grande diferencial que a gente tem aqui na Choose é que todos os consultores que trabalham tanto em São Paulo, quanto em Brisbane, quanto em Vancouver, no Canadá, todos eles já fizeram intercâmbio ou estão no intercâmbio. Então, um grande diferencial da nossa empresa é justamente isso de você ter uma pessoa com know-how suficiente pra poder te ajudar no país que você tá indo, no país de destino que você tá indo. E pra você que tá pensando em fazer o intercâmbio com a gente, só entrar no site www.tweezintercambio.com barra orçamento, sem o C orçamento. orcamento. E aí você vai preencher os dadinhos lá e tudo mais. A gente vai entrar em contato com você, te mandar cotações, te ajudar a realizar esse sonho de viajar pro exterior, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!